Quase todos os investigados, a primeira pergunta era sobre o modelo era do Lula ah, Então ah, uma, eu, eu diria, quase que uma casa as bruxas. Eu, eu sinceramente não sei porque eu fui o melhor presidente da República do Ministério Público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 que é o valor do orgulho de ser honesto. Eu aprendi com a mulher analfabeta. Eu aprendi com a mãe analfabeta, que nasceu e morreu analfabeta. De que quando a gente aprende a andar de cabeça erguida, a gente não bate mais a cabeça. Então, eu quero o que meu patrimônio e a minha moral. Então, por favor, querem me congerar me acusem, Querem me congerar uma Agora eu quero que vocês provem, porque tem milhões e milhões de brasileiros que querem saber se é verdade o que vocês estão falando. Não venham dizer para mim, ou seja, eu vou prestar um depoimento, eu não quero que a pessoa pergunte se eu fui ao Guarujá, se você paguei um petalho, eu quero que a pessoa me mostre algum documento que eu compro de apartamento. Realmente é o seguinte, eu, eu tenho visto a entrevista, eu senti firmeza, eu senti postura lá, eu senti estrutura do Lula. É, na verdade, pessoal, é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil chamar de ladrão, roubadeira, tal, tal, tal, tal.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 Nenhuma razão jurídica para evitar que eu seja candidato. Eu vou dizer para você o que eu dizia quando era presidente. Minha mãe, ela recebeu o um limite de pagamento em um envelope naquele tempo, fechado com o dinheiro de todos os meus irmãos. Ela contava o que era para pagar padaria, o que era para pagar luz e tal, e sobrava ela distribuiu um pouquinho para cada um. Não gastem mais do que você ganha. O mercado não deve ter é. o senhor. É. O mercado pode ter mesmo. Ah, pode. Sabe por quê? Porque o Banco do Brasil vai voltar a Banco Público.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 Não é por nada não. Que eu... Mas esse camarada, não tem com Está tomando paulada um até... Mas... até. não aguentar mais. Mas entre ele e os outros que estão tá aí, eu sou mais ele. Eu não Ele é escorraçado, Ele é o ladrão. Ele é tudo para a população. Eu. Mas enquanto esse camarada tava lá. Ninguém estava mexendo no direito do cidadão Ninguém estava mexendo na sua aposentadoria, no seu salário Ao contrário, o emprego estava aumentando, não estava diminuindo Meu amigo, nós estamos ferrados, ferrado, ferrado, ferrado. Esse é o ladrão Olha, eu sou mais ladrão do que os outros que estão tá lá dentro As crianças, os adolescentes não tem futuro mais nenhum, Só quero acabar com a aposentadoria, quero acabar com tudo. Que futuro vai ter nosso país lá para frente daqui a 10, 15 anos? Mas eu penso no futuro da minha família, dos meus filhos, beleza, pessoal? Então, quem assistiu o debate, quem assistiu aí a entrevista do Lula, debate não, entrevista. Quem assistiu a entrevista, eu acho que ficou um pouco convencido